Hoje, realmente, temos fibra ótica chegando em 52% dos municípios brasileiros. Nossa meta é, chegarmos, é chegar até 70%. Com fibra, porque com satélite geoestacionário, nós certamente atingiremos outros municípios que não serão atendidos com fibra ótica. Temos aí uma caminhada para fazer. Fizemos questão de lançar o programa da maneira como está. Absolutamente convictos